Olá, meus amigos, estamos aqui na Bica da Aguinha, da. Como é que é? Bica da Aguinha. Aguinha? Sim. Da Aguinha, pronto. É, que fica no caminho, ali em cima, bota-se ali a estrada, que vai para a Cascata da Rocha de Água de Alto. Fica no caminho. De qualquer maneira, é, na descrição está o um link do mapa, podem ver. Então, reparem bem. É engraçado, vamos buscar os garrafões para encher vamos mostrar primeiro como é que isto é? está a gravar está, está a gravar okay. vamos ver como é que é esta bica da laguinha Aguim. aguinha até o diz ali? ali o nome até ali o nome e é? da... ah, está ali está ali o nome vamos ver o que diz ali o nome Ai. este nós guardamos aqui Bica da Aguinha 10 de 8, 06. Proibido de lixo. Ok, agora temos aqui a bica. Mais uma bica de água. Água fresquinha. Vamos ver como é que ela corre. Corre bem. Estamos no Verão a 20 e poucos graus e 26 graus, 28 a 28 no final de Agosto. E a água está a correr assim agora vamos lá aqui provar a água para ver Como é que ela sabe? É, só com uma mão é complicado é. Essa é a melhor já, não consigo saber bem porque isto... é, até pouca, é até pouca água, experimenta lá tu Vê o que é que a água sabe? Se tem muito ferro, ainda tem, se é suave, é, boa, não. é normal, não é? É, é água, pronto. Como estamos a ver aqui em redor, já um é típico aqui da região: muita vegetação, boa paisagem, também engraçado. Vou aqui mais um. Uma visita aqui por as proximidades Deixei os garrafões Kevin que pode ir começar a carregar os garrafões para começarmos a encher Leva para aí dois garrafões já Para ver Esta é a vegetação que temos aqui à volta Uma mais perto Deixa-me ver os reflexos. Ali. Para aquele lado. Para aquele lado. Outro caminho. Não é nada, uns caminhos por causa dos focos, Não está, não está assim muito limpo não. Um Cabe está fresquinho aqui debaixo baixo. <coughs> Tranquilo, água a correr, tranquilidade. sou de carros. Não houve nada, é E Com isto nos despedimos, vamos achar os garrafõezinhos e vamos provar água em casa, muito qualidade. Obrigado por assistir, até uma próxima.